Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Hoje a gente vai tratar de valor numérico e termo algébrico e essa é a nossa aula de número 3. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre o que é um incógnita, o que é uma variável. Vamos falar também de valor numérico de expressão algébrica, de um termo algébrico e vamos fazer alguns exercícios. Bom. Essa aula tem como objetivo fazer com que o aluno seja capaz de reconhecer um termo algébrico e realizar as quatro operações matemáticas com ele. E mostrar também o que é uma incógnita e o que é uma variável. Bom, vamos falar o que é uma incógnita e o que é uma variável agora e vamos tratar disso dando exemplos. Bom, no estudo das equações representamos o termo desconhecido por uma letra, que é chamada de incógnita bom um exemplo disso é seu fernando dono de um mercado colocou seis maçãs em um dos pratos da balança e equilibrou colocando no outro prato um peso de 500 gramas e dois pesos de 200 imagine você coloca seis maçãs que vocês não sabem o peso das maçãs em um prato da balança e do outro lado da balança você coloca um peso de 500 gramas e dois de 200, então você colocou de um lado 6 maçãs, que vocês não sabem o um peso, e de outro lado 900 gramas. O peso da maçã você não sabe, então você chama de X. É um valor desconhecido que é uma incógnita. Você não sabe qual é o peso, você quer descobrir, mas é um peso fixo o peso da maçã não vai mudar. Você só não sabe qual é o peso. Então, você pode representar isso na equação algébrica da seguinte forma. Que 6 vezes x, x sendo o peso das maçãs, 6 vezes x vai ser igual a 900. Por quê? Porque você colocou 900 gramas de um lado, 6 maçãs do outro e equilibrou. Então, o peso das 6 maçãs é 900 gramas. Mas você quer saber o peso de cada maçã. Então, o peso de cada maçã é representado por x. Bom... Outro exemplo é, João e seus amigos foram ao Pesque Pague, onde se cobram R$ 2,00 de entrada e R$ 4,00 por quilograma de peixe pescado. Bom, se João pescar 1 um quilo, então ele vai pagar os R$ 2,00 da entrada, mais 4 vezes 1, um, que dá 4, irão e ele vai pagar R$ 6,00. Por quê? É R$ 2,00 de entrada e mais R$ 4,00 por quilo então ele pescou um quilo, então ele vai pagar 6 reais, que é 4, val valor devido ao quilo do peixe, e 2 reais de entrada. Se João pescar 2 quilos, ele vai pagar os mesmos 2 reais da entrada, mais 4 vezes 2, porque 4 é o valor do quilo. Ele pescou 2 quilos, ele vai pagar 8 reais pelos 2 quilos do peixe, mais os 2 reais da entrada, ele vai pagar 10 reais. Repara que aqui é uma situação diferente. João tem a oportunidade de pescar quantos quilos de peixe ele quiser. Então, aqui é um caso diferente da incógnita, porque na incógnita a gente sabia que era um valor fixo, a gente só não conhecia. Mas aqui é um valor diferente, em que esse, essa quantidade de quilos pode variar de 1 até o infinito. Então, como não sabemos quantos peixes ele vai pescar, mas podemos estimar quanto ele irá pagar por eles por N quantidade de peixe. Então, se João for lá e pescar N quantidade de peixe, podemos representar o quanto ele vai pagar por essa expressão aqui. Ele vai pagar os mesmos reais da entrada, mais 4 vezes N, sendo que N é, o número de, é a quantidade de quilos que ele pescou. Então, N pode sumir qualquer valor, logo, chamamos N de variável. Então, é um valor que pode variar. Ele pode ir lá e pescar quantos peixes ele quiser. Mas a gente consegue estimar quanto ele vai gastar, mesmo sem saber o quanto ele pescou. Bom, agora vamos ver o valor numérico de uma expressão algébrica. É um número que se obtém quando substituímos as letras de uma expressão algébrica por determinados números e efetuamos as operações com eles, né? Bom, um exemplo é, a temperatura de uma estufa em graus Celsius é regulada em função do tempo pela expressão T² sobre 2 menos 4T mais 10. Quando T é igual a 6 horas, qual é a temperatura atingida pela estufa? Repare que eu tenho uma equação em que a incógnita é T. Então, se T é igual a 6, o que, que eu vou fazer? Eu vou substituir T por 6 em cada parte da equação que tiver T. Por exemplo, eu tenho a equação, aqui, t ao quadrado sobre 2 menos 4t mais 10, mais t é igual a 6. Então, o que, é que eu vou fazer? Todo lugar que tiver t, eu vou substituir por 6. Então, aqui tem o t quadrado, então vai ser 6 ao quadrado sobre 2 menos, aqui é 4t, então vai ser 4 vezes 6, porque onde tiver t, eu vou substituir por 6. Então, 6 ao quadrado dá 36, mais... Sobre 2 menos 4 vezes 6 dá 24, mais 10. Então, 36 dividido por 2 dá 18, menos 24 mais 10. Menos 24 mais 10 dá menos 14, 18 menos 14 dá 4. Bom, o termo algébrico ele é composto por uma parte numérica e por uma parte literal, então, o termo algébrico eu tenho uma parte numérica, que é o coeficiente, e uma parte literal. Um exemplo, eu tenho 5 y. Então, o coeficiente vai ser o número, vai ser a parte numérica. Então, o coeficiente aqui é o 5. E a parte literal são as letras, que nesse caso aqui são X quadrado y. Então... Agora, é a parte dos exercícios, em que você pausa o vídeo e tenta responder. Então, defina o coeficiente e a parte literal de 3x. Pausa o vídeo e tenta responder. A resposta é: o coeficiente é 3, que é a parte numérica, e a parte literal é x. Mais uma vez, diga qual é o coeficiente e qual é a parte literal de. Menos Y. Pausa o vídeo e tenta responder. A resposta disso aqui é, o coeficiente é menos 1 e a parte literal é Y. O exercício seguinte é, calcule o valor numérico das expressões a seguir. Então, eu tenho ABC mais 2A, para A igual a 5 e B igual a 2. E C igual a 3. Lembra do caso da, da temperatura, em que a gente substitui o valor numérico nas expressões. Aqui é um caso parecido. Pausa o vídeo e tenta responder. A resposta é... Como A é igual a 5, eu coloco no lugar de A, 5. B é igual a 2, eu coloco no lugar de B, 2. Então, eu tenho 5 vezes 2... E, no, e C é igual a 3, no lugar de C eu coloco 3, mais 2, 2A, A é igual a 5, então no lugar de A eu coloco 5, então 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 5, mais 2 vezes 5, 10, então eu tenho 30 mais 10, que dá 40, Outro caso é o seguinte, eu tenho o termo algébrico m ao cubo menos 3m, para m igual a 2. Mesmo caso do anterior. Então, no lugar de m você vai substituir 2. Pausa o vídeo e tenta responder. A resposta é, como m é igual a 2, no lugar de m eu coloco 2. Então, eu tenho 2 ao cubo menos 3 vezes 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, menos 3 vezes 2, que dá 6, então 8 menos 6 é 2. E assim se encerra mais uma aula de Educado em Casa. Os livros que eu utilizei para essa aula foram Matemática da Editora Moderna e Caderno do Futuro da Editora IBEP. Até mais, até a próxima aula.